Ah, e eu tenho essa sorte, que simultaneamente também é uma desvantagem, de, de, ter um, de ter várias maneiras de me expressar. A desvantagem é que tenho demasiados focos e, portanto, a ausência de um. Exato. Tens um compromisso com o um público que eu não sei Sim, tenho. eu não tenho compromisso comigo. diferença. Não é com o público. Okay. Eu, comp eu comprometo-me comigo a não me desleixar. Tinhas ali a possibilidade de... Sabias que aquele dia ia bater porque sabias porque é uma ideia fixe. Sim. Não vou estar... É uma ideia altamente. Okay. E? Parabéns a isso. E, mas não usaste a palavra, nem usaste a... Nem, nem pensaste um bocado o que é que eu vou dizer para tentar rebater aquilo. Não discutas com os estúpido, senão ele vai-te fazer baixar o nível dele e ganhar-te por experiência. Sim, mas eu... O que até é muito interessante, de caso já tenhas discutido com estúpidos. Nessa teoria em que nós estamos tipo, rodeados, que existem pessoas okay. que são... Um, alienígenas. são alienígenas. A, a civilização alienígena com a qual nós nos depararíamos era uma que olhava para nós da mesma maneira que olha para formigas. E só queria o nosso planeta por recursos. Imagina, nós precisamos de água. Este planeta tem imensa Imença. água. Chegavam cá, evaporavam a água toda e vazavam. O episódio de hoje é muito especial e será certamente inspirado por um vinho que nos foi deixado, gentilmente, pela nossa marca parceira, de origem. Tínhamos outras propostas milionárias de alguns jogos móveis, de marcas de recondicionamento de iPhones. Betilt. Apostas. Mas optamos. Até estás a fazer publicidade, que É verdade. Não foi isso que combinamos. É verdade, é verdade, desculpa. Desculpa, foda-se. Sabes o que é que tens? Uma crise de criatividade. Que é o nosso primeiro é. tema. É, o primeiro tema? Logo assim, é. metes assim. assim de pancada. Ouvi dizer que me ias uh, espancar, digamos assim, Não, não te espancar, episódio. mas queria, queria... Opa, foi eu há uns tempos atrás, e eu acho que isto acontece com toda a gente que cria que seja, seja, seja músico, seja pá, ilustradora, seja o que for, fotógrafo, filmmaker, por aí... Um, Pá, eu há cerca de... Pá, olha, quando começámos com o podcast... Sim. Um, pá, obviamente que andava meio nervoso e andava mais ansioso que, que o normal, não é? Uhum. Uh, então, tipo, aquelas duas semanas entre o primeiro episódio e chegar ao terceiro episódio, onde já, tipo, acalmei um bocadinho... Um, quando as vieses desceram, basicamente. Quando as se desceram, basicamente, sim. Uh, pá, eu, eu não consigo... Eu estava... Eu Completamente num, num blackout de ideias, num, hum. pá, não conseguia tipo, fazer nada, sentava-me para, para, para, para fazer ilustrações, para, fazer, para, para escrever o que fosse, e, num, e, tipo, e não conseguia e pá, não conseguia puxar por mim e nem, e nem sequer conseguia tipo, fazer nada que achasse minimamente uh, em condições para, para, para mostrar mostrar as uhum. pessoas. Então eu lembrei-me esta semana de falarmos um bocado sobre isto, porque assim eu não sei, lá está, não, não sabemos muito bem como é, que, como é que é o nosso público, mas acredito que muita gente que nos, que nos, que nos ouça que nos ouve está um, ligado de certa forma opa, à arte ou, ou atividades criativas, ou atividades criativas sim. e eu acho que pouca gente, pelo menos eu nunca vi eu nunca ouvi assim, pessoas a falar mesmo abertamente, sobre pessoas que criam coisas, como é meu caso e o teu uhum. caso para quem não sabe, tu crês mas isso, vamos mais, mais à frente a falar sobre isso Falar sobre o que é que é, tipo, o que é que é ser criativo, o que é que é crises de, de okay. crises da criação. Sim. E por aí um bocadinho e falarmos um bocado, sobre, falar esse, um bocado um, sobre isso. Queres falar um bocado sobre isso? Sim. Mas tens alguma questão para me colocar? Uh, assim? opa, uh, eu para já, eu, eu, eu, eu agora não, não, não, quero, não quero também ser um bocado, sei lá, arrogante ou convencido, mas acredito que muita gente que nos, que nos ouça sabe o que é que eu faço. Ou sabe, tipo, claro, ou, claro. as merdas que eu, que eu faço Para quem não sabe, vai Castro no Instagram. Uh, mas Ilustrador. Que renome que não deixa que lhe chame ilustrador. <risos> mas, mas, eu não, mas, muita gente, mas a maior parte das pessoas também não sabe o que tu fazes. Que para quem não sabe. Ninguém sabe, só sim. quem me conhece pessoalmente. Mas para quem não sabe, uh, tu, uh, pá, tu escreves, além de fazer outras, outras coisas, que agora és o Manuel de Oliveira porque tens uma câmara, sim. andas a fazer a plan... <risos> fazer tudo este momento. Já fazia, já tenho um documentário em produção. Olha, sim. há dois anos, fez há dois dias, dois anos, começou a produção desse comentário sobre ti. Não sei se te recordas, portanto, não é, não é agora que ando com a câmara atrás. É Podemos partilhar o nome. Chama-se Sujeito a Reboque porque é o estado em que o nosso amigo João Paulo se encontra quando sai de um qualquer Estou clube noturno assim. na cidade do Porto. <risos> <risos> <risos> e o, o, o, é o documentário, documentário é muito focado nas suas viagens até casa. Sim, mas olha, isso, isso é interessante. Okay. Então, as pessoas também querem ver isso, com certeza. Mas aqui o objetivo não é mim. falar sobre, sobre o que estás a fazer, é okay. falar sobre o que tu fazes. Sobre o que é que eu faço? Além, tu escreves. Queres que eu enumere quero, coisas quero que faço que sim, criativo? que para as pessoas saberem aquilo que, também tu, aquilo que estás a gente. Sim, em termos artísticos... Escrevo prosa, poesia, letras para músicas, faço instrumentais, mais recentemente, edito vídeos, escrevo guiões, mas tudo, tudo para mim, porque o que me interessa mesmo é a há, um, há dois ou três episódios atrás, no episódio que se chama Tinha Paixão, perguntaste-me é que é a minha paixão, e eu a partir desse dia até fiz uma reflexão, a minha paixão na verdade é a e nunca senti necessidade propriamente de amostrar ou rentabilizar porque aquilo vale por si mesmo por, pelo momento que eu passo e pela capacidade que tenho de exteriorizar, mas a minha expressão não é só artística não, nesse sentido, não, por exemplo quando escrevo, escrevo um texto mais académico isso aí é para publicar a partida, ou ensaístico uh, estou a expressar mas não é, não, é, não é a criação artística há aí muito, no entanto, de criatividade e uma das coisas que acontece muito, por exemplo, a cientistas, mesmo, mesmo nas, nas ciências exatas, mas nas ciências sociais, etc., é esse bloqueio de que falas. E eu tenho essa sorte, que simultaneamente também há é uma desvantagem, de, de, ter um, de ter várias maneiras de me expressar. A desvantagem é que tenho demasiados focos e, portanto, a ausência de um. Exato, mas tu, mas tu como disseste, tu crias para ti. Ou mim. seja, é uma necessidade que tu tens, e acho muito bem, eu acho que isso é para mim isso é o pilar de toda a criação, que é uhum. tens uma necessidade de exprimir uh, de expressar, desculpa, um, que em, em última instância vai ser para as pessoas consumirem, mas primeiro tens de fazer para ti. Sim. Eu por acaso já, tô, já acho que já tá sei um bocado disso, uh, porque hoje em dia faço merdas para as pessoas consumirem. E tento fazer coisas que sei que vai resultar uh, uh -huh. maioritariamente, obviamente uh, Mas no início fazia-se só mesmo para mim Agora, estou a criar, estou a criar, tive tipo, muitos anos assim Sem ninguém ver sei. nada Ou sem ter reconhecimento sequer uh, Mas Quando, quando, quando a criatividade Não aparece e tu uh -huh. sentes-te Obrigado a criar, porque imagina eu, Tu um, estás a escrever um álbum sim. Certo? Que estás muito já. Sim, mas estás. <risos> eu acho que existe uma diferença muito grande em tu uh, trabalhares num, num projeto que, vai, que tem um ano, percebes? Ou seja, que te vai demorar um ano. Sim. Um, começas em março e vai acabar em fevereiro do ano a seguir. Sim. Em que toda, toda a criatividade que tu. T -t Todo o processo é altos e baixos. Tens picos de criatividade. Sim. Tens, e tens partes em que não sabes. que de fazer, uhum. não é? Tens inspirações de fora. Que eu lembro muito bem que tu disseste. Não sei se posso dizer. Claro. Um, que foi quando saiu o álbum do Queso sim é, que, que tu estavas a escrever então e não e tive que começar do zero porque eu é um, não porque era um álbum que tu adoraste né sim, sim, é, sim. então todo todo o processo vai vai mexer uhum. desde o início até ao fim e vais crescer sobretudo como pessoa Sim, eu acho que essa, no meu caso é a maior dificuldade é crescer como pessoa? é quando, é tu cresceres tanto que deixas de te rever no que fizeste anteriormente e eu fiz um e eu fiz eu em particular fiz um processo que foi o de ter chegado a um ponto em que disse ok, eu já escrevo da maneira que quero posso passar para as outras dimensões daquilo, nesse caso que é, que é musical, que é a minha produção musical posso concentrar mais nisso porque escrever já escrevo onde quero okay. e foi isso que eu fiz o reset em 2016 aconteceu o álbum do Queso e só cheguei a esse digamos, estado de espírito de realização no final de 2019, dezembro de 2019 foi um processo longo mas, imagina, como é, que tu, como é que tu lidas também Hum. Um, com o pá, por exemplo se tu tivesses que se tu que lançar e acredito que também isso é importante tu metes um prazo sim porque também vai te obrigar a trabalhar e se eu tiver um prazo eu lanço mas como não tenho nunca lancei sim mas, mas mas como é que mas tu alguma vez lidaste com crises criativas ou agora quero fazer isto mas não tenho sequer inspiração a minha vida está uma merda neste momento não está tão mal que eu não não quero escrever sobre isso Uh, mas também não está acontecendo nada de, de entusiasmante na minha vida, então estou só, só aqui. Opa, não, porque eu nunca coloquei pressão em mim de fazer alguma coisa, percebes? De estar propriamente a produzir. E como tenho esses, esses interesses tão diversificados, quando não um estou, não um estou noutro. Por exemplo, uh, no, houve, quando, quando eu comprei uma machine, para quem não sabe, é uma, uma máquina que permite fazer instrumentais. Quando eu comprei uma machine. Estava com muita vontade de fazer, só que depois tive uns problemas com o computador e fiquei seis meses sem a machine. O que é que aconteceu? Durante esses seis meses eu voltei àquilo que estava a trabalhar anteriormente, que era a minha escrita, a minha capacidade de escrever. E tive quase dois anos nesse processo. Okay. Mais focado nisso e em vários tipos de escrita. Depois quando, quando cheguei a um ponto em que estava, estava com isso, passei para outra vertente. E eu tenho isso... E como nunca me, como nunca me forcei a produzir, a lançar nada... Sempre tive esta, esta ideação muito laxista, sobre a coisa deixar andar. Uh, nunca senti, ok, eu tenho que fazer e não consigo. Okay. Mas o que acontece normalmente é que eu estou a fazer uma coisa, não está a sair bem, parto para outra atividade qualquer e isso não me afeta muito. Um... Mas tu não, tu sentes essa pressão. Sim, eu sinto essa pressão, mas eu, eu dou-me essa pressão. Uhum percebes tu, Já am... tens um compromisso com o um público que eu não sim. sei. eu Não, tenho compromisso comigo, a diferença. Não é com o público. Okay. Eu, eu comprometo-me comigo a não me desleixar. Okay. Percebes? Eu neste uh -huh. momento, eu, eu, eu sou sincero, eu tive um objetivo que foi chegar aos 10 mil, seguidores. Foi um objetivo, eu sei que é um bocado estúpido dizeres isso, pá, mas agora aqui é tipo o meu diário. Eu tenho sim, que 13 a sua Carla neste momento. Uh -huh. não, <risos> eu tive um, um, um objetivo que foi, eu quero, eu quero chegar a este número. Sim. Uh, não para as pessoas verem que eu cheguei, mas para eu, tipo, pá, se ficar. Sentir bem comigo próprio, é, conseguir esta Sentiste merda validade. a fazer desenhos só, a okay. uh, fazer, a escrever merdas random, mais random possível uh, e consegui isso. E depois aquilo é cresceu, uh, porque uh -huh. continuei a, a investir trabalho. Sim, mas neste momento eu não tenho um objetivo. Olha, eu quero chegar aos 100 mil, eu quero chegar aos 50 mil, 100... não, eu quero, eu quero. Eu, eu todos, eu não é todos os dias, mas eu tento todos os dias uh, perder uma hora do meu dia ou duas horas do meu dia a criar. Pode ser uma merda, não é? Sim. mas tenho muita cena escrita, estás a perceber? Uh, ainda ontem passou ainda ontem, O pessoal vai ver isto terça-feira, mas hoje é sexta, ontem quinta. Uh, aquela cena dos tic-tacs do Ventura. Sim. Eu escrevi tipo dois textos sobre isso Se calhar é. vou fazer uma ilustração sobre isto, entretanto. Não sei se tiver, uhum. achar que está interessante para isso, mas eu dou-me a escrever, dou tipo: olha, tudo que está que tá à minha volta, eu vou Sim. tentar aproveitar o máximo possível. Mas é porque eu. Tu fazes eu me dou questão a de dedicar uma parte do teu dia. Ah, a é muito. Eu já reparei. Por exemplo, eu quando saio um jogo que eu quero jogar ou quando sai... Normalmente é sempre jogos, estás a ver? Eu uhum. sou de joguinhos. Uhum. Uhum. Não tivesse uma... Um comando da Playstation tatuado tá na perna. <risos> <risos> Mas eu sei... Só... Do... Desculpa, diz. Eu sei que és falar. Eu não quero, não quero. Eu dou-me... Eu, dou eu se tiver cenas que me distraiam, sim. eu vou perder o foco. E depois okay. desleixo-me. E quando eu me desleixo... Quando está a falar de um jogo em particular. Sim, sei, num jogo. Eu fico uma semana a jogar aquilo. Eu, eu, eu, eu senti o mesmo. De tal maneira que eu... Até praticamente já deixei de jogar mas não necessariamente porque aquilo me distrai. Se calhar é, é o mesmo estamos a falar mais da certo. mesma coisa de maneiras diferentes é porque gasto muito tempo naquilo e muita energia Pá, eu, não gosto, eu gosto de estar completamente imerso no jogo e isso toma-me muita energia e pelas próprias dinâmicas do jogo tirar muito tempo. Mas por exemplo, é engraçado que fales disso eu estava a falar da, da, da paixão pela expressão como tu sabes, o, o jogo que eu mais gosto e que jogo Quase há 10 anos e, e a única que vou regressando sempre é o Skyrim. Exato. O Skyrim é um jogo em que crias a tua personagem e tem decisões morais que, que vais tomando. Portanto, cada vez que eu começo um jogo eu sei exatamente qual é, que é a história que eu vou criar. Sim. Porque eu sei quais é que são as missões que posso fazer, há lá uma guerra civil, que lado político é que eu vou tomar, para chegar à história. Eu estou a construir ali uma história dentro de um determinado universo. Sim. Entendes? Então a necessidade não, não, não se torna assim tão diferente, não estás propriamente a, a desenvolver e a trabalhar um, uma um skill, uma, uma ideia quer dizer, eventualmente se fosse youtuber e se fizeres essa coisa, até como pode, alguns que fazem podes dizer que estás a criar de certa forma uma, cada vez uma história diferente consoante as opções que estás a escolher no jogo Ou seja, tu é um criativo. isso é uma é criatividade, é uma criatividade é, é é incrível é exatamente não. isso eu sei, eu sei que, vou, que vou escolher ser sei lá, no caso há um elfo que utiliza mais é, magia mas... e que tem este lado político, mas depois tem esta contradição mas, mas é isso é criatividade isso é capaz é, de é é -se ser... fazer um roleplay dentro do jogo é, mas é precisamente, e há muita gente que faz isso Pá, isso de qualquer jogo offline, digamos assim. Mas, mas isso já não me traz tanta satisfação. Sim, mas lá está. Mas, mas eu também acho que é importante tu chegares a um ponto na tua vida. Não desculpa, um ponto na tua vida, já estou a exagerar muito. <risos> mas chegares a um ponto um, que tu desligaste tu desligaste das coisas que também acontece-me isso. Sim. Um, Pá, dois dias, três dias também daste ou, ou desleixo um bocadinho, também acho que é importante, porque de certa forma Faz vai-te vai fazer um reset. Sim. Tu estás constantemente a... bro, porque tu agora com o podcast eu já tenho isto tipo, há três ou quatro anos. Sim. Porque eu faço cenas diárias. Uhum. Eu de fazer cenas assim diárias. E se calhar tu agora com o podcast começas também a, um, a olhar mais um bocado para esse lado, que é, tu estás, a, hoje em dia tu tentas aproveitar tipo, qualquer notícia que possa ser relevante para trazermos para o podcast hum. não sei se tu fazes, eu faço para isso Para casa não, não, não, faço, faço um bocado o oposto, porque senão acho que estou a analisar um bocado e a desvirtuar ah, Eu, não eu percebo não. isso, não já não. me passou pela cabeça mas, mas, mas, mas por, isso, por isso é que eu pergunto sempre que é que, sobre o que é que tu queres falar quando estamos a preparar os episódios, pergunto o que é que tu queres falar e se eu, e se eu posso construir sobre isso porque senão como tu sabes, eu tenho capacidade de, de entrar em análises teoricamente profundas, mas que acabam por não valer de nada, sobre qualquer merdinha mesmo, qualquer assunto. Sim, mas eu. Então não quero, não quero desleixar-me assim. Ok, eu então vou tirar aqui um termo, sim. Isso é importante, isso é importante. Mas então nós nem sei funcionamos então de maneira muito diferente. É. Porque eu procuro sempre estar a. Pá, eu, eu já tive que. Pá, um... há meio ano atrás, eu estava. Estava quase num burnout, estás a ver? Estava tipo, a ver tanta merda, tipo, estava a querer saber tudo. Uhum. O que é que esta pessoa quer dizer? O que é que esta pessoa queria dizer? Twitter, Instagram, Facebook. Uhum. Andava só à procura de informação que um de inspiração. Que... Sim, informação anda sempre, as vezes andam muito ligadas, né? sim, sim, sim. Uh, Que cheguei a um ponto que disse: não, isto já não consigo porque está-me a entrar demasiadas coisas na cabeça é. e ao mesmo tempo não está a entrar tipo, nada de especial e nada que vale sim. a pena tipo, deborçar-me sobre, sobre o assunto. Pois, mas também tem, tem que ver com, com a maneira como tu expressas a tua criatividade porque tu fazes uma análise quase sempre social, fazes comentário social na generalidade das tuas publicações e sempre fizeste já nos textos que escrevias no Facebook e etc Isso era OG mesmo? para quem, quem conhece o, o Castro do Facebook é uma espécie perdida, e se calhar foi pior, que se tivesse extinguido <risos> uh, que é que Ah, tu tens, tu tens eu não tenho necessariamente porque para mim a faísca da inspiração não é um acontecimento, uma história, uma dinâmica sociopolítica. Para mim a faísca da inspiração pode ser uma palavra que eu escrevo. E que a partir daquela palavra posso desconstruí-la foneticamente ou pensar nos vários significados que tem e faço, faço um texto ou faço um quadro ou faço o raiz o, o e Sam começo a partir uma cena aí. assim super parecida. Isso é muito... Se eu MCs a falar, isso é muito típico. É. Porque o, a, a, a atividade do MC tem muito que com, com isso. O um MC no final do dia é um escritor, não é? Uhum. É um poeta. Sim, é um sim, assim. sim. Um escritor. Imagina, se eu pensar é na palavra for. For. a sorda, penso logo em a corda. Yeah. A espaço corda, Acorda no verbo e que podes desenvolver a partir daí. Yeah. Eu por acaso não, não, nunca, nunca não faço por aí, mas, mas é isso. Acho que pá, eu sei que parece que parece... E depois, visualmente tem muitos estímulos. Mas parece que estamos. Porque eu olha, foi quando, quando estávamos a, a preparar o podcast que eu queria mesmo saber, porque foi uma das poucas conversas que eu, que eu trouxe aqui que nunca falei contigo. Pois é. Então estava mesmo curioso em saber a tua opinião sobre isto, por isso que também estou a, falar, estou a deixar falar. Ah, mas não tenho nenhuma panaceia para as crises de criatividade, lamento. Yeah. Okay. O que posso fazer, no máximo, é escrever-te as publicações para ver se batem mais na próxima. Desculpa. <risos> Estava a provocar-te. Estás a dizer que escreves assim. as meras que eu faço? Que escreveria? Ah, para bater... Não. Não, acho que não, não tens essa capacidade. Provavelmente não. Uh, mas pronto, olha... Segundo tópico. Segundo tópico e agora que tu falaste de uma cena que tu Pai, há dois minutos que disseste que eu pego em cenas que estão a acontecer uhum. para desenvolver exatamente. e vai ser exatamente o que, que eu vou trazer agora para aqui. Qual é que é? Um, foi obviamente estás a par que toda a gente que está a ouvir, que nos está a ouvir só se vive debaixo de uma rocha e mesmo assim se calhar sabe. Não, acho que sim, não, não assumiria que é assim tanta gente. É uma vida com 3 mil views okay. 3 milhões de views. Ok e 8. Não, já, tenho, já ainda. No... Okay um milhão e 800, 800 views no vídeo de um enorme. rapaz chamado Walter Cardeira sim. no Instagram sim eu queria eu queria falar eu queria opa, eu não eu queria falar um bocado sobre isso que eu tive foi um vídeo que me incomodou opa, fiquei eu fiquei irritado com todos os todos os intervenientes daquele vídeo sim um, eu queria obviamente que se calhar vou ser mal interpretado aqui mas eu vou tentar tipo não sendo me muito sincero mas se for mal interpretado vou ser que se foda mas é, obviamente que o, os maus da fita aqui são aqueles atrasados mentais que, que insultaram que tecem é, comentários é, homofóbicos sim, isso aí obviamente que eu quero deixar já claro que o mal aqui é aquilo sim. o Walter aqui é a vítima sim. Pronto, pronto. Um, eu, eu vou pela parte em que acredito que ele foi para o chat PT com lábios pintados houve um gajo que teceu comentários homofóbicos em relação a ele e ele lembrou-se de gravar tudo okay. eu vou acreditar que foi assim mas se calhar não foi, se calhar ele pintou os lábios e foi para o chat de PT, tipo, tentar, uh, tentar, uh, tentar ter reações assim. Não okay. sei. Porque assim, isto é para toda a gente. O chat de PT não reflete, não reflete a sociedade, porque o chat de PT e o chat roulette e o Megal e isso tudo é um tom rebarbados todos. Tu és, tu és gay, se fores com os lábios pintados vais sofrer de homofobia, tu és mulher, estás com um decote mais, mais. Ou és mulher só. E, vais, e vão te dizer, vão, e vão dizer comentários machistas e mostras mamas, e mostras isto, e mostras aquilo. Okay. Por isso, aquela, para mim, aquela aplicação é... Epá, não, não, tipo, aquilo não é... Para mim, para mim aquilo não, não, não reflete em nada a opinião geral das pessoas. Pode, pode refletir a opinião de um ou outro indivíduo. Ok. Mas não, é, não, não, não espelha a sociedade na minha Sim. opinião. Pronto. Depois... A forma como... pá, eu, eu agora quero crer que ele fez aquilo e sabia que ia fazer aquilo. E, tento, e quero passar minha, uma mensagem com aquilo, eu, acredito, eu A mensagem que ele passou com aquilo é que existe a homofobia pronto, mas isto toda a gente sabe pá, que existem pessoas mal formadas, toda a gente sabe eu sei que em comentários, pessoas famosas que, que, que escreveram lá, ai que eu não me acredito famosas nem são famosas, tem aquela coisinha azul foi escolhi hum. uh, ai em pleno século XXI, como é que é possível ai como é que é possível isto, não, não é que é possível é o que acontece, vais a uma escola pública, vais a uma secundária vais... pronto, mas, mas nem toda a gente tem acesso a essas realidades eu sabes? também não tenho acesso, isso. tá bem, mas há quem vive em bolhas onde não se confronta com isso Sim. É que ele não deixou de ser chocante para ti? Não foi chocante. Não foi chocante não, para ti? Não foi chocante não, porque... Não te fez sentir nada? Não, porque aquilo infelizmente, é o, que, é o que se passa nas então andar a a minhas... Aquilo foi chocante para mim por uma coisa. Não foi inesperado, mas foi chocante. Aquele é exatamente, para, para mim, o problema uh, desta, desta direita identitária e, de, de, e fascisante hum. Que é... Dois ou três comentários que lá houve de pessoas a dizer quando o André Ventura for, for presidente vai-te matar. Sim, sim. sim. Ok? Que é legitimar este tipo de comportamentos pela sua postura, pelo seu discurso e, pela, e pelo, pelos jogos de backstage. Isso, para mim, foi chocante. Entendes? E, e, e ainda, bem, ainda bem que aquilo... Não, não é chocante no sentido... Não é inesperado. Ok. Eu sei que eu sabia perfeitamente que havia pessoas a dizer aquilo, mas quando tu ouves alguém a dizer aquilo de forma tão aberta, entendes? Numa plataforma ok pública efetivamente, Sepá, mas aquilo em que, as pessoas... em que estás a ver que estás a ser gravado, atenção porque é é? ele, ele repara-se perfeitamente que ele está com o telemóvel a alguns algum, algum Está bem, está bem, mas que mas, mas, okay, podemos entrar, ok, mas tu sabes perfeitamente, como havia comentários a dizer, o que me choca é, é, é estas Eu pessoas posso, serem ligadas okay. ao e, cheiro. E qual é que, e qual é, que é a tua não, crítica a é dele, aquilo. do Ah, é. dele, de de não é que, pai, não é, é, uma, é uma crítica, é, tu não fizeste, tu tinhas ali a possibilidade de, sabias que aquele vídeo ia bater porque sabias porque é uma ideia fixe. Sim. Não vou estar, é uma ideia altamente. Ok, e? Parabéns a isso. E, mas não usaste a palavra, nem usaste, a, não, nem, nem Pensaste um bocado o que é que eu vou dizer para tentar rebater aquilo que eu estou a dizer. Só simplesmente o contexto, f... contexto não vais rebater. Claro que vais, claro que claro Ele é, é, é. está ali lá, a fazer saco de boxe, ó, mano. Os gajos não são isso. De boxe. Ele... Mas é isso que eu não vou fazer. Ele está a perpetuar é uma é ideia é de um que... género, de um tipo de pessoas, que são as pessoas homossexuais. Não, ele não está a perpetuar nenhuma ideia em relação a ele ou ao grupo que ele é assim. Tu não podes ler dessa maneira. então se um gás está a te insultar, tu vais estar calado. É o objetivo daquilo. É, perceber... é, para, é para rebaixar o nível é ele não precisa não de, de dizer nada. Ele não precisa de abrir a sim, boca. Sim, sim. Ok? Sim. Ele não precisa de dizer nada para ser insultado e ameaçado de é morte. Que, eu ele é está a mostrar, que mostrar essa é realidade. Isso. Mas, mas isso já mesma se sabe. Oh, não, nem toda a gente sabe. Há muitos Ai, negacionistas falem, do homofobia, ah, da homofobia, do racismo. Mas essas pessoas são as pessoas que fazem exatamente este tipo de... Mas há muita gente dos 3 milhões que viram este vídeo que pode perfeitamente... Consciencializar-se um bocadinho a ah. Se ah, calhar eu... há estes problemas não, não é porque tu já estás farto de levar E porque já há muito tempo que as pessoas no teu Instagram E no teu Facebook partilham coisas conscientes Sobre aceitação, integração Não, pode, sai, sai, ou... sai das redes sociais Vai para vai a rua Está um bocado tá atento vai, vai, Mete-te à frente de uma escola Mas pública, há muita não. gente que não está atenta Pronto, tá Imagina, bem, tá bem. Tá okay. saíste de casa Mas, mas, mas eu, eu acho que ele tinha ali uma oportunidade tipo, De tentar argumentar aquilo que eu estou a dizer E mesmo, e mesmo insultar aquilo que tu... Porque eu acho que tu Não é por ele, não é por ele de por determinada de maneira Entender, que eu toma okay, é okay. não, mas é minha. Mas eu tô, pá, lá está, eu aqui a dizer aquilo que, vais, não, então, é aquilo que, então, que eu acho, mano. Pro tudo, eu vou com os tu... lábios e vai tu para lá. E como é eu por Vai, mas, não, não, vai. Mas... Olha, está aqui o desafio. Das para o Pinhal poppingal próxima semana. Para, para insultar as pessoas que me estão a insultar a mim, tinha lá um show para ser uma Clavin. Nenhum deles. Tinha, tinha. tinha. <risos> <risos> Bem, e porquê é que isso é um aqui. insulto? O aspecto físico do show. Não, desde o momento em que me estão a insultar a mim, desde o momento em que alguém me está a insultar, eu estou no legítimo direito de insultar essa pessoa. Do momento em que me estão é verdade. Eu sei, eu sei. Para ti. dizer há muitos putos que se calhar que são gays que estão a ver aquilo. Sim. E eu acho que era muito melhor se ele tivesse uma atitude de confrontar as pessoas que estão a dizer ou, ou entrar mesmo no jogo de insulta é insulta, insultar insultar. Eu concordo com isso, mas não e acho que, que seja tu, mensagem tu estás que a mensagem que ele é passar. Está bem, mano, mas está bem, caguei para a mensagem mano, que ele está a passar. Não podes. Posso porque não é mensagem que ele está a passar, mano. Ele quer mostrar ao, ao país que realmente isto isso, acontece. Isso que nem sequer sabes, precisam de conhecer nada sabes, mano, da pessoa não, não, nem toda a gente, gente sabe. insultado. Estou irritado já. Nem toda a gente <risos> sabe, tá tu bem, tens eu... familiares que, Pronto, que negam então, isto eu, eu, Pois tenho, então eu vou dizer então... assim Qualquer pessoa que, está a ver, que nos está a ver Sofreu qualquer tipo de discriminação Sim. Para mim, Responda. tá respondam bem. Não, não estejam ah, lá é a fazer de saco de boxe Porque é assim, baixar ao tá, tá, nível tá, dessas tá, pessoas tá, tá. Que é, é mentira é? Não, não, não, então, não mas... eu aceito que digas isso Agora, o, o que o rapaz fez tipo, Eu acho que a tua crítica individualizada A ele não Até que... é outra coisa criticável nesse vídeo, não é? Eu acho que isso... não podes defender um comentário homofóbico com racismo. Acho que é, acho que isso é, é um bocado triste. De se fazer. Two wrongs don't make a right. É né? isso. Acho que isso é muito ah. triste de se fazer sim. e acho que para mim desli, desli, uh, desvi, desvirtua okay. todo o vídeo que, que toda a palavra não interessa. <risos> <Não interessa. risos> completamente. Porque, é. Opa, é, faz parte de uma minoria, ok, sentes-te de certa forma. Claro, claro, claro, obviamente. Claro, claro. De, uh, que a sociedade está contra ti, mas vais Sim. pegar numa, numa, numa, numa, numa cultura que também, o, que também o sofreu, que também passou por algo não da mesma forma, mas, mas comparável, e, hum, e usas isso para te defender da paz, que não faz, acho que não faz sentido não. nenhum. Aí há outros argumentos que eu até já partilhei convosco que antes de começámos a gravar isto. Deixa-me só não dizer é assim, se calhar o que me irritou, porque eu fiquei mesmo, eu vi aquilo e tudo me irritou, eu estou a trazer um bocado dessa irritação ainda para aqui. Ok, nota-se porque não passou assim tanto tempo. Mas se calhar aquilo que me irritou mais foram os comentários das pessoas. Porque okay. parece que eu é que vivo, e não, obviamente agora, eu, eu estou a falar para mim, mas parece que eu vivo num mundo real e parece que toda a gente vive, não vive neste mundo. Está tipo, olha, isto acontece, ai, meu ah, Deus, estás incomodado com os comentários no Instagram. Mas aí, mas nós depois, todos os episódios falamos disto Isto é o comportamento conta. das redes sociais São paladinos meu. da moral Está bem bro, olha, se calhar olha Eu fiquei aquilo um bocado é um, cego é a ver aquilo. aquilo As pessoas vão lá comentar para se sentir invalidado eu estava um bocado chateado também é. nesse dia, quando vi aquilo E, e estás e... agora a ficar vermelhão E estou, e ruborizado porque, mano, eu, eu, porque há uma expressão Aquela expressão que dizem, ah, tu não podes baixar ao nível E eu sou o apologista, não, tu deves baixar ao nível porque, um... não... Porque esta, esta cena de, ai, estás a baixar aquele nível, baixa, não baixa Há uma, não, uma expressão baixa... muito conhecida que é: não, não, não, não baixa sei, sei o nível, que, senão, que é que senão, como é que é? Senão, não, não, tô... não baixa o nível do o estúpido, do estúpido é. senão ele, ele vai... vai. Não, não discutas com o estúpido, senão ele vai te fazer baixar o nível dele e ganhar-te por experiência. Sim, mas eu. O que até é muito interessante, caso já tenhas discutido com estúpidos, vezes sou eu estúpido. Eu sei. Percebes? Mas é mas cena, assim, é. Mas, mas é defend... Ok, ok, não vais insultar. Mas para mim, insultava-o na é mesma. Mas uhum. não vais. Eu se pintasse os lábios. Mas é por isso que eu não faço essas coisas. Porque eu não tenho. Tu tinhas muito mais que eu. Por exemplo, se tu pintasse os lábios, eu acho que é. tu eras uma pessoa que. Não sendo gay, mas podendo fazer. Sim. Tás, obviamente que iam te associar à sim, sim, sim. homossexualidade. Se eu estivesse lá, é? eles poderiam dizer a mesma Eu tenho que a certeza é que, é? que tu, em comparação comigo, és uma pessoa que mu és muito mais capaz de verbalizar uhum. aquilo que estás a pensar e não entras pelo insulto. Ou seja, consigo até tipo ah, arranjares sim. ali uh, artimanhas com as palavras para desconstruir completamente aquele argumento estúpido. E eu provavelmente estava com os lábios pintados ali e a insultar aquela gente. Mas, Mas isso resolver as coisas estás a ver? Um, ah, não sei, depois tipo, outra coisa que me irritou um bocado foi tipo o, aquele, olha, foi, aquele, foi como tu disseste, aquele discurso pamfletário. Pamfletário, desculpa, sim. De, do texto que, escreve, que ele escreveu, do texto que ele. É pá, tudo a sério, tudo foi. Sim, o texto me eu irritou, não acho me irritou que seja muito. Que seja não sei, bem conseguido. Não, não, não lê o texto, eu, não, eu prefiro Cesta. que uma pessoa escreva mal e prefiro que uma pessoa até fale mal, mas que seja tipo ele, mais puro possível, uh -huh. do que estares a, a fazer copy-paste e ele umas palavras. Muito então, bem. Mas pronto, muito era bem. Só isso. Ah, desculpa, desculpa, Temos desculpa, 25 eu. minutos de a irritação. Vamos ao último tema Em que pedimos a contribuição Dos nossos estimados e estimadas Ouvintes e espectadores Sobre <risos> alienígenas Temos que já um bocadinho nesta Está tudo bem de ser até agora vamos, vamos começar a já O que, é que, que é que tens para mim em termos de aliens? Pá. E ti? E -ti yeah. <risos> Não, a nível de aliens Eu amo um eu, um, não entrando em teorias de conspiração, porque eu odeio essa cena um, Eu sou fã de um, de um gajo, que por acaso é uma pessoa até bastante perigosa uh, Mas já era há uns anos, há uns anos como quem diz, não é? Mas eu sou fã de um gajo chamado David Icke Que é um britânico Que... É, olha, já falei contigo sobre ele até Que disse, opá, estás a ver este gajo aqui? Lembro-me perfeitamente disso, que para hum. e disse, oh, Chico, estás a ver este gajo aqui? 20% das coisas que ele diz eu concordo Mas os 80% das outras coisas que ele diz são completamente descabidas, não fazem sentido Qualquer é teoria da conspiração Está sedimentada na realidade. Sim. Um, e há uma pessoa que diz que os aliens existem. A teoria, uma okay. das teorias que ele até disse em Televisão Nacional ah, é. que os aliens existem e estão entre nós como pessoas. Ou seja, são, são tipo, uh, humanos, que, tipo, tipo fisicamente, fisicamente humanos, mas são tipo aliens. Está já, okay. está, já, se, já conseguiram clonar os nossos corpos. Olha, faz olha, favor. Vê, vê aí tipo David Icke Coates okay. e okay. vai-me dizer assim cenas que ele diz, e então? não, Nessa teoria em que nós estamos tipo, rodeados, que existem pessoas okay. que, são, um, que são... alienígenas são alienígenas eu não... Eu, eu, imagina, tu quando não conheces as coisas tu não podes, tipo, concordar... Aos, imagina pode haver, de facto, pessoas uhum. que estão vestidas ou seja, aliens que estão em pele, em pele de um ser humano que okay. controlam as coisas. Uh -huh. Certo? Como ele diz, que ah, isso exemplo, é controle? É controle, sim, são Mas pessoas acho, controlam. Ah, espera aí, são os lagartos. Isso, é isso, é isso. É oh, essa oh, a teoria. Ok. O que é que foi? Lizard people. Yeah, é exatamente isso que ele diz, que existem pessoas que são tipo... <risos> é, eu sabia, não sabia que era desse gajo. É, foi esse <risos> gajo que veio okay. com essa teoria. E, então... e ele até deu o exemplo deu uma das pessoas que ele diz que, que é o Bill Gates e o outro é o gajo do Facebook. Acha que oh, são claro. dois aliens, é isso? O Zuckerberg até pode ser. Atenção, que Tenho ar disso. Olha, a, a humanidade está uh, sob o controle de répteis tipo de dinossauros é que são chamados uh, a Irmandade da Babilónia. <risos> Tem de consumir sangue humano para continuar a viver. Não é para continuar a viver, é para manter uh, a, uh, a, a, não, não, não. a aparência humana. Ah. Ah, eu já vi. Se eles pararem pá, de consumir tanta coisa, há nunakis, há tudo mais. Mas isso supostamente é a forma mais próxima que tu tens do que é, que é um elen, né? Ah, pá, eu, não, eu, não consigo, eu não consigo debater este tópico B baseado em cenas conspiracionistas. Que aliens. Então, é, é tipo que eles estão entre nós e que nos comandam e tudo. Ah, uma também Pá, não acredito nisso, obviamente. É assim irmos buscar as nossas. E depois as pessoas acreditam <risos> mesmo nisto, não é? Não, mas isso é a mesma coisa do que Porque imagine, é mesmo... uma força mas, mas, superior é a isso. Mas vamos é mesmo, vamos, Deus vamos, Deus vamos é um nós, nós mas pedimos às de tinha... pessoas para nos darem sugestões Sim. e para nos falarem sobre este assunto. E houve um consenso generalizado de que existem alienígenas. Ok? Não Se são é necessariamente não... os homens verdinhos, não são necessariamente mais avançados do que nós existem. OK. Probabilisticamente, <risos> Cabrão já está a chama. Probabilisticamente <risos> é quase certo que existirão outras espécies no universo. Exato. Nem é que sejam um micróbios. É, exatamente. O universo é, é tão grande é que é altamente improvável existir é muito pouco Sim. É altamente improvável que... que nós, a nossa geração vá ter contacto com elas Corte. Claro pá pode é, ser improvável é enquanto nós ainda conhecemos do espaço ou, é tão pouco a, a única que, ideia que, a, tipo... a única ideia uh, passe-me conspiracionista que eu que eu aceito é da como é que ela se chama Diana ou Paula Diana Walls se não me engano que Walls que é, Walsh? Que é a, a de que alguns alguns textos históricos religiosos por exemplo filosóficos, artísticos que poderão mencionar eventualmente seres alienígenas por exemplo a descrição a descrição de anjos não é aquela que nós conhecemos os anjos descritos nos textos originais em Hebreu aparentemente, eu confio no, no que ela diz porque ela, ela é de facto uma, uma, uma cientista reputada mas tem ideias um bocado fora da caixa A uh, é que as descrições dos anjos não têm nada a ver com o que nós vemos são, são monstros, são, monstros são, são formas muito difusas não têm sexo, é? poderá não sei. Se calhar... Tem sexo, Pá, não sei. É. Ou, ou, ou as musas. Opa, há uma série de hipóteses que nós podemos colocar academicamente, mas não é que eu espero dizer que existem seres quadridimensionais como no Interstellar, né? em que tu não os consegues ver, nem sentir, nem processionar, porque eles estão numa dimensão diferente. Ou melhor, vivem numa, numa outra dimensão. E se fosse um C 2D, não consegues processionar 3D. De qualquer maneira. Opa, agora, essas... Tipo, o que, o que é que, o, quais são os 20% do David Icke Hum. Que, eu, que eu Tu concordas que existem de... Sim, não, 20% sendo, eu, sei, uh, eu sei que não há uma métrica um, precisa assim, uh, é. pá, são, são mais de liberdades individuais Que ele, que ele okay. explica ah, Não há um tanto de teorias da conspiração É mais sobre mecanismos não, de controle porque, proporcional uh, e Olha, porque ele é um gajo Que Obviamente que é lunático, que é todo daquela cabeça Isso é sim. um facto Mas é uma pessoa que pá, tenho o dono da adoratório. e, quando, ah, e é, só, é muito fácil tu entrar pela é mesmo muito, para mim, que sou super cético nas merdas, eu, se estiver a ouvir-te pela falar ou ter um discurso é, é, é muito fácil se eu desligar o chip do bom senso e do raciocínio e da lógica, sobretudo, ir-me ir, beber daquele som o, o, o, o que é mesmo preocupante para mim é que há toda uma indústria disse esse gajo deve é fazer parte disso depois tenho uma teoria para vos perguntar ok, pergunta. <risos> é, <mas>, há um... <risos> Há, um, há uma indústria a, a, à volta disso que é tipo Hollywood A indústria de, das conspirações e em particular das conspirações alienígenas é inacreditável A enxanteia A dentro de todos os documentários olha, Uma, uma, uma das dá. pessoas que falou connosco falou sobre um sujeito, já não me lembro Opa, Steve, Stephen Green, acho eu e eu, eu não sabia eu não me lembrava quem era mas já, mas já tinha visto quem era ah, eu lamento desiludir, ainda por cima uma pessoa que não sei tão proximamente. Mas aquilo é uma fantochada E depois, aqueles documentários são altamente, altamente manufaturados para passar uma, uma, uma ideia enviesada. Estás a rir porque é Shark Week. Sim, eu já também há uns melhor. anos na, na mesma coisa com o Megalota. Não, mas, mas atenção, porque, aqueles mas documentários, mas aqueles, mas... aquelas pessoas que falam na, ao sim. contrário do, do, do documentário sim, mas... de, a que te estás a referir. Aquelas pessoas existem e foram mesmo generais e, e, e desempenharam cargos na CIA e tudo mais. Mas não fazem sentido quando postas à prova, ceticamente, através do método científico, por exemplo. Diz lá. Uh, porque imagina... Olha, falando para mim, eu foi, olha, foi a cena mais... mais... Mais perto que eu tive de um tulinho de, terra, de dizer que a Terra é plana foi quando eu... <risos> é verdade, é verdade, foi quando eu tipo, te confrontei... estava estavas no mar e viste o horizonte. Não, <risos> foi, eu, não, não, não, não, estou a dizer que não foi... Ou seja, não. eu não estou a dizer que acredito Isto nisso. Foi, foi hilariante. Foi tipo, foi, foi, o que eu estou a dizer é, foi aquela, a situação que eu tive mais perto de ser uma pessoa assim que acredita que a Terra é plana. Foi Sim. quando eu vi um documentário no Discovery. Em particular na Shark Sobre tubarões. E fiquei tão excitado com aquilo, porque é um curto bem barões uh, também convém dizer, né? Fiquei bem excitado com aquilo que fui contar, estávamos tipo na noite e eu estava tipo na noite a falar com o Chico e com mais 10... Dez... Três pessoas a quatro, né Sim, De tu, da, Daquele documentário em específico que, que havia um tubarão gigante no mar Isso é, bro, é, tipo, essa um conversa foi rica Era o Megalodon Sabes o Megalodon? o maior é tubarão que já existiu Ele acreditava que havia um é. no mundo Porque havia imagens <risos> naquele documentário do tubarão a destruir E, e era Porque o assim, <risos> é, assim, mas é que ele... assim tão fácil Mas espera aí, ele... mas espera aí Deixa-me só acabar o raciocínio Eu acreditar naquilo Que estava bem feliz Sim Estava tipo, bem entusiasmado, bem excitado Sim eu a, eu a acreditar, obviamente que não existe e meteste-me factos à frente e pronto, tipo ficar triste, quase é que chorava. Não, é que até os nomes das pessoas eram um tão Não não interessa, eu estava tipo... Ai, um é, crido, um okay. Okay. eu acreditar naquilo, que mal é que tinha ao mundo, percebes? Ou seja, eu estava tipo chitado, fiquei feliz por, por saber eu que aquilo existe. Não fazia mal nenhum só não não fazia mal Não fazia mal nenhum ao mundo, se calhar até existe. Sim. Uh, e tu, logo a seguir, tipo, tu para não existir, eu uma chapada de lua branca. Pois. Até que ponto é que isso também não acontece com ah, outra pessoa? Ok, a Terra é plana, fixe, okay, sou, pior do que eu vou quando Eu vou-te explicar, porque esses, esses, esses movimentos de desinformação ganham quando ganham muita atração à igreja. Por exemplo, <risos> por exemplo igreja não, é aí, mas qualquer, qualquer coisa, imagina, se, não for, se não for nem tudo é verificável, nem tudo é uma verdade unívoca, mas se as coisas não forem uh, minimamente baseadas em factos. É algo que possa ser comprovado, está só a entrar por um caminho uh, de ilusão. Okay. Não é? Agora, quer dizer, confiando nesse gajo, nesse David Icke, então nós temos é que andar a, a, a, a fazer o quê? A cortar cabeças a pessoas para ver se é um alienígena? A criar uma... A criar uma revolução mundial para eliminar essas pessoas do poder? Porque é isso. Nesse, nesse caso, é, então, é, sim, o sim, objetivo sim. é mesmo... Que causa conflito entre partes da sociedade Que até poderão já estar minimamente em conflito okay. E depois há uma coisa engraçada sobre os aliens okay. É sempre nos Estados Unidos pá. É isso? Não, é sempre... não, bro <risos> Olha <risos> a cena das é, pirâmides é quase Ah, mas nos filmes sempre... é sempre nos Estados Unidos é que... ah, okay, não, não, é... não, não, não, mas mesmo na cena conspirativa É sempre nos Estados é, é Unidos pá. Pirâmides do Egito. Pirâmides do Egito, não, as pirâmides do Egito não é, aliens, não... é quando tu estás a cagar para a humanidade. Então pegas em um chicotes e dizes papam, papam, e depois pessoa... não foi bem assim. Supostamente diz o que O Ancient Aliens Sim, ah, meu, é por... a fonte mais credível ah, vá, de vá, vá, vá, sobre vamos, aliens. Vamos ter vamos, um bocado de sendo sério, olha, Eu, eu acho, tem uma série sobre e, isso. Eu acho o quê? Sobre como é que foram construídas as pirâmides e isso. É, ele disse assim: quando tu não tens, quando tu estás a cagar para a dignidade de um ser humano, exatamente tens poder e tens chicotes, e depois alguém pergunta Ai mãe, como é que fizeram aquilo? Escravatura. Claro. Yeah. É evidente. Yeah. É mais do que evidente. <risos> <risos> Bem, não, mas, pá, o Sabelins eu, eu acho que seria muito interessante interessante em termos da história universal porque nós... Estou um bocado um bêbado. Émos, bêbado émos, estás tô um bocado tocadinho. Grande alucinado. Um tocado. Ia, ser, ia ser engraçado se...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 Exatamente igual, que é tipo, eles vêm tirar a nossa água do planeta, a Terra. É? E depois vazam. É tipo, usam o nosso planeta com o, o, o... Eu nunca vi a Guerra dos Mundos, é não, não Não, <risos> não, não. Então não. não sei. É tipo, já não existe a Terra. A Terra okay. já não existe. Eles estão tipo em cima de tudo, então tipo os aliens basicamente. é uma raça alienígena. Ok. Que, o, que quer, o que faz os planetas é exatamente tudo certo. É tirar recursos. Pois, porque isso... É como não. os Estados Unidos faz com a Síria. Exatamente, porque, porque, é, isso. Não, porque é isso que nós fazemos entre, entre uns e outros, mas não com o mesmo desplante. E depois é, nós não temos respeito nenhum pela vida das formigas. Não. Se nós precisamos de desviar, construir uma barragem, quantos milhares de milhões de formigas é que nós não matamos quando construímos uma barragem? Afogamos quando construímos uma barragem, estamos absolutamente a cagar. É que nem, tipo, nem pergunta se forem, se forem um, uma águia que vive naquele habitat. Não, tu, nem vale para entrar por barragens, se tu estás a ver, estás aborrecido. Estás a ir para casa e vês uma <risos> de formiga, dá-nos a juntar sim, por mim. sim. Mas eu estou a dizer o desprezo é. da é. escala de é. milhares de milhões, porque eu acho que existe um tamanho. Dizer, opa é tipo, ou então se for assim já não pode matar mas é, tá, tá. <risos> Epá, há, tanta, há tanta há tanta possibilidade que é interessante e depois mas há sobre sobre a existência ou não de alienígenas há um há um conceito interessante que é o, o paradoxo de Fermi é se há assim tantos se, se há uma probabilidade tão grande de existirem alienígenas que é quase certa não é? matematicamente é que não onde é, não é, não é que não eles não estão é civilizações avançadas de alienígenas atenção Porque o, o universo o... é enorme o uni... Exa... mas, mas, mas o universo está cheio das nossas ondas de rádio nunca... nós nunca conseguimos comunicar há várias hipóteses para explicar aliás, há 75 maneiras de explicar isto ou, ou nós ainda Mas mostramos... assim? explica-me isso das ondas de rádio das ondas de rádio nós estamos sempre a lançar ondas rádio sim, para, mas, para imagina nós estamos na nossa galáxia e depois tem mas tanto tanto quanto exato mas, mas, mas, mas chegam, chegam lá chegam sim porque nós, nós captamos ondas rádio de, de centenas de milhões de centenas luz. de milhões, mas milhões de anos luz de distância assim sim percebes Opa. mas demoram a chegar ué, não imagina tu não é... demoram demoram a chegar Se calhar já tiveram já fomos comunicados mas não ainda não chegou é isso há imensas hipóteses pois imagina normalmente quando tu dizes vezes uma estrela ou, ou temos maneiras de comunicar Absolutamente diferentes Ou são civilizações que até recebem Mas tipo, não estão preocupadas com, nós, com a exploração Aquela que, que é a hipótese que a maior parte dos humanos Se calhar gostaria de acreditar Porque nós temos sempre esta arrogância É de que Estamos num, num espaço e num tempo Singulares Nós humanos somos especiais E somos o, o, os primeiros seres inteligentes do planeta é, somos Do planeta, do, do universo. universo Ou pelo menos da galáxia Mas podemos ser existe essa possibilidade não, mas é até uma, uma, é bastante real, real não é género nós podemos perfeito não, não é bastante que... real não mas em é assim um vez de nós sermos um povo em vez de nós sermos o povo que vai ser conquistado podemos ser o povo que vai conquistar podemos ser o primeiro mas a questão é na história do universo o sol que é uma é uma é uma estrela pela sua dimensão que tem tem características muito particulares para para a formação da vida como nós a conhecemos na química que nós conhecemos neste planeta é uma estrela que apareceu relativamente, uh, de uma, relativamente tardia, ok? Portanto, já existiam muitos centenas e centenas e centenas de milhares de milhões de sóis espalhados pelo universo. O nosso é relativamente novo. Portanto, a probabilidade era grande. Nós temos imensas coisas. Nós temos uma Lua. Nós temos Júpiter que, que atrai imensos asteroides que se não colidiam com a Terra. Há, há imensas coisas que tornam... Nós temos uma camada de ozono. Há imensas coisas que tornam a Terra uma, uma, muito singular. Mas na proporção em que existem planetas e, e estrelas no Universo, não vale, vale nada. Ou seja, onde é que estão alienígenas, e se calhar nós até somos os primeiros era fixe, e graças ao Elon Musk vamos começar a conquista espacial ah. <risos> não meu, eu tipo, eu, assim, é tu não tens, tu não tens tu não tens forma, hoje em dia tu dizes obviamente que há aquela teoria que na área 51 está tipo imensos corpos de alienígenas e ah, óbvios e coisas essas, assim opá, houve que eu, eu não, nunca vi nenhuma evidência nunca vi ninguém que, em, que percebesse realmente do assunto que não fosse conspirativo, que não fosse já... meio mania, que não estivesse à procura de fazer um filme para bater ou o que fosse, a ter uma evidência concreta do contacto humano com, com seres extraterrestres. Mas já pensaste uma cena? E aguardo que manda, se alguém conhecer que me mas não cena, mandem né? documentários, uh, pode... Sim. tudo o que nós sabemos de Sim, tudo que nós sabemos, tudo o que nos chega a nos é vindo, como tu disseste, e vem, vem de Hollywood, certo? Eu estou a dizer o que não espera, mas espera é é aí. Mas o... aí. Sim. Ou seja, Hollywood está onde? Los Angeles, California, e isso fica USA, mundo. Estados sim. Unidos. Já reparaste que a versão de como os aliens chegam à Terra é em forma de conquistar a Terra? Mas Já reparaste isso? Não, é muito, não vem muito não deles é também. Tá nunca... Não, não, não, exceto é... naquele filme que é um grande filme em termos de conceito de Arrival. Já viste? Não, nunca vi. É pá, é lindo. Tem sim, um... mas, é mas é muito pronto, fixe. nunca vi. Mas tipo, 90%, o... 90, 90 dos filmes de aliens é tipo, eles vêm cá a foder tudo. Sim, sim, sim. sim. sim, sim. Mas, ah, não vem muito deles também? Tá Sim. E, e nem possui fazer tudo. Yeah. Imagina pá, que não. era tipo, sei lá. Imagina que era, um, era feito pela, pela Islândia. Imagina um filme de aliens feito pela Islândia. Como é que seria? Opa, era para montar um sistema de segurança social <risos> galáctico, yeah. proteção do cidadão social-democracia social a com nível a galáctico com o man in, Black? man in Black. Como é que era? O man? Eles estavam cá, mas eles não. Pois havia uns maus, mas a maior parte deles eram aliados. Exatamente. Mas, man, um não, mas man a maior parte é, é uma conquista. É uma, já há uma Toda uma comunidade, mas só, essa na coisa da conquista que... até poderia não ser má caso vencêssemos, porque era a única maneira de, de unir uma consciência planetária, pois. deixarmos destas quesilhas, fronteiras, e fronteiras países, não sei é. mas eu acho que mesmo assim ia haver muito pensamento assim, geopolítico, claro que havia, bro. No The Arrival acontece isso, mas porque aquilo não é claramente uma invasão. Mas, por exemplo, no dia da independência, você já viu isto? não sei se já pá, isto. Nunca, é nunca vi, não, mas já vi é. filmes sobre isso. Mas pronto, filmes, eles são, não, tipo, não, há muita não, gente, está tipo, tá, tipo uma nave gigante, esqueci-se, é não tenho certeza, mas esqueci-se, é, é tipo uma nave gigante parada tipo, há uma semana. Sim. Depois, depois depois passa a atacar, estás a perceber? Uhum. Mas existem muitas pessoas que vêm a nave enorme no, e vão tipo aos telhados, elevem ou seja, também, quantos, quantos maluquinhos é que não queriam tipo, ser aliados aos aliens. Porque vamos lá ver. Se nós paramos com a capa, 47. E os hum. gajos vierem com armas que tu, tipo, por invés de eles a disparar, mas, tipo, fodem, pá, eu vou Sim. para aquela equipa. Mano, <risos> <risos> eu não vou estar aqui, tu vai... Tipo, é, exato. Pai, uh... <risos> não, não, eu aí, também pai, iria não. aí. Eu ter, teria que convencer toda a legendeira, quer dizer, não sei o propósito deles, mas imagina se isto, um isto, és... Imagina no mínimo mundial. Imagina, vinha aí uma raça alienígena ah, aí tínhamos que andar porrada, para terminar. Por tu aí ficavas de lado humano. Humano não, estamos a falar terráqueo, terráqueo, não terráqueo Imagina isto, imagina que la résistance era em do mar. Claro. Na câmara de onde... Eu ia não, não, não. Montar ali o um, um míssil no Monte Craste. Yeah, o Monte abria era a abri de Abria-se uma tampa do Monte Crash e um míssil. <risos> <risos> se imagina, se tivesse que ou ia ou morria, ou seja, ou, ou lutava ou morria, obviamente que... Mas não lutava ou lutava. Eu era o primeiro a, a morrer, uma garrafa de alucinado e estava a andar. Uh, mas se houvesse tipo hipótese de eu ir para a Superfície equipa a vencedora... Tu era, tu, ele era aquele treinador seco. Ele era que aquele era, gajo mano. da espécie atacada que... Tá fala, bom, não, então a pensar assim... Ima eu, porque, eu, porque eu imagino... Eu sempre que há filmes de guerra... Imagina aquele filme do... Lembras-te do... do Senhor dos Anéis? Espera do... aí, lembras-te do Senhor dos Anéis? O Pá. Grima Wormtongue? Aquele rei que está muito velho, mas porque está enfeitiçado pelo Saruman... Ah, um ser sei, se no primeiro ou no segundo, não é? E pronto, e tem, aquele gajo, sim, e sim, tem sim. aquele gajo ao lado... Tu és esse gajo, és o traidor do povo! Não, não, não sou o traidor <risos> que do que povo! O mas eu sempre que vejo filmes de guerra... Sim. Sempre que vejo... Olha... Tipo, como é que chama aquele filme do, do soldado que era médico e não vai para a guerra matar? Axel Rich. Exato. Sim. Há lá um gajo nesse filme que era o gajo mais tesouro do filme, que era tipo em puxar flexões e tudo. Sim, tipo. sim, sim. Eu, eu sou esse gajo que foi o gajo que mal meteu a cabeça de cima, deu logo um tiro nos corpos <risos> Ou seja, ele morreu tipo nos primeiros <risos> 10 segundos de guerra. Eu era esse não gajo. É o gajo mano. Que a para... Eu era esse gajo, por isso eu não quero tipo. Eu Tenho a certeza que era o gajo que lavava assim um tiro. Por isso, numa. numa... Mas, olha, eu acho, eu acho que se, se fôssemos invadidos por aliens, era convidar o emissário deles ao No Podcast, que nós tratávamos logo de fazer amizade. Então, dávamos uma alucinadinha. <risos> E ficava. não ah, mano, eu sou sincero nisso. Agora, qual é que. Agora, isto é mais para ti, não é para mim? Vou deixar agora aqui falar. Ui, okay. Que é: imagina que neste momento estamos a ser observados, não nós dois, não é? Mas tipo, a humanidade está toda a ser observada e há uma. e há uma. um ganguezinho, estás a ver, de aliens, que, são okay. muitos, obviamente, okay. que querem conquistar a Terra. Sim. Qual é que achas que é, tipo, est estrategicamente falando, não é? Sim. O país que. Tipo, que mais tipo, ajuda dava? Não, não pode ser mais forte? Ajuda dava. Uh, ou seja, é? estra estrategicamente, para conquistar tipo o mundo inteiro. Aquele que os aliens queriam conquistar primeiro são os Estados Unidos, Porquê? não? Mas lá está, mas ele, não, eles não podiam conquistar os Estados Unidos assim. Tipo, é o, país mais, é o país mais poderoso, não sei mesmo. se calhar, se eles são assim, se eles, oh, não podiam pegar a Rússia para ficar frio. Não, olha, vamos, vamos, vamos ver aqui várias dimensões. Em começar, para tu mandares uma, uma para tu enviares uma frota intergaláctica, já percebes? Já, são os recursos que tu precisas para isso exato mas tu precisas por exemplo de naves multigeracionais, uma nave que chega aqui para nos atacar tem a certeza que vai ganhar exato percebes ou a certeza que nós temos claro eles chegam aqui e têm certeza que vão conquistar mas imagina que eles chegavam aqui bastante desfalcados ok e que as coisas estavam mais ou menos equilibradas imagina eles tinham que atacar os Estados Unidos como foi o imagina ele sabia que ia ganhar a guerra porque tinha melhor armamento melhor soldados menos isto aquilo e chegou à Rússia e fodeu-se mas não pensou sim. em sequer, não pensou uma coisa tão sim. básica não foi tempo. só chegar à Rússia tipo, sim, o, Hitler mas... não o Hitler tinha mas o Hitler era viciado em metanfetamina ok ele não sabia bem essas coisas e ele estava convencido dessas coisas uh, sim mas chegaram à Rússia e morreram muito perdeu um milhões foi um milhão e sim, milhão sim, sim. E prepararam mal fria. os soldados sim. Sim, sim, sim imagina que eles tenham tudo planeado mas aí a guerra ok, é... okay. imagina que eles planeiam. deixaram aqui e, tipo, e, tipo, e as nossas condições atmosféricas ok Estás a perceber sim. tipo eles não previram não, isso não previram isso ok Foi isso podia acontecer, claro, isso pode ser o que acontecer, sei lá, eu nem sequer sei quais é que são ah, é as críticas a químicas é a, a, a primeira pessoa que eles viam era o, Steve, o um, Steven Seagal, como é que era? Apá, iam embora, é não que queria personagem. nada com isto. Mas não era por terem medo, não era por terem medo, Steven Single. Mas isto é tão ridículo que nós vamos dar meia volta e ir embora. E não pode ter acontecido já com Nós naqueles, deixamos aqui umas câmaras um a filmar naqueles memes, isto. que é tipo, pessoal, aliens a ver o nosso planeta e a verem a pouca cabragoinha que existe cá em baixo, e a é pensar, vale a pena vir aqui. Epá, sim. E, e depois também há uma cena engraçada. Tu não sabes se esses aliens não são máquinas. A existirem tipo Matrix. Imagina, porque aquilo tu, o, o que nós consideramos Tecnologia e máquina e tudo mais É, é a nossa concepção de vida e de biologia yeah. não é? Tu sabes lá, se não, há, se não há seres Que tu considerarias robôs Mas que são efetivamente seres vivos Que têm uma composição química completamente diferente não isso era fixe Minha Olha, verdade. será que já estão todos ligados Numa consciência coletiva Já têm todos coletiva? o Neuralink É isso que eu ia, dizer. <risos> é que eu ia dizer. Não, Já têm todos uma consciência coletiva yeah por exemplo olha que as formigas nem são muito mais avançadas que nós as formigas e as abelhas têm uma consciência coletiva. Têm consciência coletiva não tem consciência coletiva não certeza e, e não, não, não. pá, olha é, são, é que é consciência coletiva é que é, é comunistas não é? exato <risos> olha gostei sentiste muito bem bom. a falar sobre Vocês tens alguma coisa mais a acrescentar em relação à a, a vida, não, não. A, a vida como, da extraterrestre como sempre teria sempre algo a acrescentar mas desta vez Pode, pode, ser que, pode ser tipo a tua catchphrase. É o slogan de Chico. Há sempre, sempre algo a acrescentar. Há sempre algo a acrescentar, exato. Zau! Espero que tenham gostado. Mais uma semana. Mais uma semana. Visitem o Instagram e o site de origem. Vamos deixar na descrição e em banner para quem está a ver o vídeo. Que, como estamos em quarentena, meus queridos, e, um, é, um site, é um site que. Tem produtos portugueses, tem, tem entre vinhos, termosos, azeitonas, podem encontrar... Frutos a... e legumes. Uh, exatamente. Tubérculos também. Uh, e fazem... a um, um, um preço muito acessível e é, e é português. Por isso nós também aceitamos esta parceria por você, caso não é para nós, é para vocês, por isso. Sempre. Imagina que... Imagina que a 100 milhões de anos-luz uhum. existe um, um planeta Sim. que se chama Terra. Que é? É tudo exatamente igual a nós Ok. Tudo é igual a nós Só que os animais lá não existem Ou seja, imagina Existem, mas numa forma Em que os nossos carros Estás a perceber, tudo que é tipo Cenas de automóveis, são girafas E... <tos> Puro, mano, okay. Tenta, tenta acompanhar-me Eu vou tentar Sim. explicar -me. imagina Tu... Não tens carros, os carros não existem, mas existe mas Tu queres ir para o trabalho, montas-te na tua girafa e vais para o trabalho, ou seja, as girafas substituíram os carros. Nesse universo. Okay. Imagina, tipo, a é, hilariante é que é. Era... Mas não há animais de outra Sim, é, tipo, não, há animais, mas os animais vão... Imagina, é isto que eu vou continuar a dizer que é. Imagina que tu és um gajo do Tuning, porque naquele planeta o Tuning, tipo, não é crime. <risos> <risos> porque são mudares de animal. E tu querias rebaixar a girafa, podias tipo tirar as patas da girafa e meter tipo patas de hipopótamo, estás a ver? E tinhas uma girafa, bem baixinha e imagina as possibilidades que tu tinhas a, tipo, nesse, a fazer com merda dos animais. Querias tipo ter um monster truck, fazer X. Querias ter um carro desportivo, fazer X. ok. O carro ideal era tipo, corpo de girafa, estás a ver? Corpo de girafa, pernas de crocodilo, porque é tipo um... Não, Não porque... me rebaixava. Não, bro, porque tanto está para a água como para a terra. Hum, a fazer... É, é fedido, estás a ver? e cabeça de rinoceronte.